Opa! Primeiro fato. E o segundo fato. Escorpião, primeiro fato. Você enxergando que uma situação está te fazendo mal... É como se os seus olhos se abrissem e você começasse a prestar mais atenção ao que você vem passando. Inclusive, até com planejamentos para lidar com uma tristeza. Pode ser você saindo do lugar que está, limpando traumas, muito profundos ou impondo seus limites. Segundo fato, muita prosperidade, dinheiro chegando, as coisas dando certo e você deixando para trás uma sensação de sacrifício, de luta de ter que provar alguma coisa para alguém, sendo que você muito faz, só que os resultados não estavam aparecendo. Mas agora vão aparecer sim, porque rei de ouros é realização material, que vem para acabar com essa escassez, tá bom? Gratidão!